pirataria ajudou o playstation como foi o período no brasil em que ela se popularizou de fato como era a situação econômica do país na época nós vamos saber por que, que os jogos paralelos se popularizaram tanto e como era a situação em outros países fora o brasil será que outros países também pirateavam hoje eu vou falar também da players você lembra da players e da dvs duas empresas icônicas que faziam, entre aspas, pirataria de qualidade. Você sabe por que, que os CDs de Playstation eram pretos? Vou falar um pouquinho disso também. Eu vou confessar para vocês. Na época, eu nunca vi um CD desse. Aliás, eu vi sim. A demo que vinha junto do aparelho. E só, hein? E como as empresas, revistas, lidavam com esse tipo de assunto na época. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então, bora! o Playstation e a pirataria necessidade ou astúcia tanto na indústria da música quanto na do cinema desde que começaram a produzir algum tipo de material que ia direto para casa do consumidor como fitas cassete e VHS houve a necessidade vamos dizer assim das pessoas inventarem um meio alternativo de adquirir os seus produtos as tais fitas cassetes e VHS virgens obviamente eram comercializados normalmente para que o pessoal pudesse fazer registros caseiros ou mesmo gravar algo do rádio ou da TV Isso rever depois é claro que tem muita gente que tá assistindo esse vídeo que nem sequer viu na frente uma fita VHS muito menos os pequenos cassetes de música mas acredite essas coisinhas analógicas eram o supra-sumo da tecnologia inclusive são comercializadas aqui no Japão até hoje a mesma coisa acontecia nos videogames é claro pois desde os tempos dos cartuchos para consoles que a famosa pirataria comia solta nos países emergentes aquelas nações ainda em desenvolvimento cujo salário mal dava para se sustentar. Quanto mais comprar entre aspas joguinhos. Aliás, se hoje no Brasil os jogos estão um absurdo, creia que nos anos 90 isso era ainda pior. Sério, era comum que os grandes lançamentos custassem basicamente o valor de um salário mínimo da época. É galera... Ali na metade de 1994, até o final dos anos 2000, o salário mínimo no Brasil variou entre 64 a 151 reais. Isso porque após 94, a nova moeda do real, entre aspas, melhorou a situação do brasileiro. Pois antes disso, a coisa era ainda pior, com inflações incalculáveis. E quando a gente fala de consoles de videogame, aí que a coisa pega. Só para vocês terem noção, quando o Nintendo 64 foi lançado no Brasil, em setembro de 1996... O preço cobrado oficialmente na época era de R$ 659. Reais, segundo informações do jornal Estado de São Paulo, ou seja, naquele momento, os R$ reais cobrados pelo videogame representavam quase seis salários mínimos. O valor do salário no período era de R$ reais. Então, eu não tô falando isso para criar uma desculpa para piratear alguma coisa. É que realmente naquela situação era inviável ter seus jogos originais, a não ser aquele seu amigo mais abastado, que o pai tinha condições de ir no Paraguai e comprar uns jogos por valores mais em conta, já que a moeda lá era menos valorizada que a nossa e o povo dava um jeito de trazer vários desses produtos para cá, porém de maneira geral, quem tinha videogame comprava um, eu mesmo tinha pouquíssimos cartuchos originais, tanto no meu Master System, quanto no meu Super Nintendo mas constantemente a gente sempre recorria também aos famosos piratinhas Falando de maneira mais prática, o problema de comprar cartucho pirata era que a maioria deles não salvava, já que não possuía um chip acoplado na sua placa principal, tendo no lugar apenas uma mancha preta. O save do jogo original era justamente armazenado nesse chip, que faltava nos piratas. E por causa disso, o moleque que tinha o jogo original na época era considerado pela galera o filho do Silvio Santos, de verdade é isso mesmo e também vale lembrar que os donos das locadoras tratavam esses produtos como um investimento empresarial pois gastavam milhares de reais nisso era como abrir uma empresa da qual você tirava seu ganha-pão e sustentava a família a nova era da pirataria mas aí com a chegada da quinta geração, ou melhor, após o lançamento do Playstation, o primeiro console da Sony, as coisas mudaram completamente. E a pirataria dos jogos eletrônicos cresceu como nunca havia antes, principalmente pela inclusão do CD-ROM. O console de quinta geração da Nintendo, o Nintendo 64, principal concorrente do Playstation, ainda tinha como mídia de reprodução os cartuchos. E muitos desses cartuchos piratas do Nintendo 64, além de serem caros e conflitarem com o save do controller pack, podiam até danificar o seu aparelho. O pessoal tinha receio de pegar essas versões alternativas. Outra opção da época, o Sega Saturn, talvez fosse ainda pior, pois era difícil de achar lugares que vendessem uma boa variedade desses jogos. E o console tinha um sistema de chaveamento, que custava caro, entre aspas, para ser desbloqueado. Restando, então, apenas o Playstation para a galera huê huê BR dizer não exatamente restando porque querendo ou não o console da Sony era a plataforma de quinta geração que tinha a maior quantidade e variedade de games do mercado e a mídia CD-ROM era uma mão na roda em vários sentidos o disco era barato fácil de copiar e em sua maioria possuía a mesma quantidade do original e o sistema de save do PlayStation através do memory card era muito mais simples do que aquele do Nintendo 64 sendo quase que sempre compatível com os CDs piratas Além disso a popularização dessa mídia junto com CDs de música que também eram vendidos a rodo nos anos de 1990 e 2000 possibilitou um novo mercado informal no Brasil os conhecidos donos de bancas ou lojinhas de CDs piratas espalhados por todo o país sim eu sei cada um de vocês aí em suas cidades tinha um tiozinho um camarada dono de uma lojinha que sempre você ia nas feiras nos tecos, nas locadoras, na esquina da sua casa e se bobear até nas farmácias e padarias, tinha alguém vendendo umas cópias piratas de CDs, seja de música ou de jogos, um dos locais mais frequentados nessa época em São Paulo era a conhecida Galeria Pajé, na rua 25 de Março a pajé não tinha apenas uma ou duas grandes bancas, com várias opções de jogos, mas sim era repleta desses comércios dezenas de lojas que vendiam e ofereciam, além de games consoles e acessórios um serviço de assistência técnica e desbloqueio de aparelhos era um verdadeiro fenômeno comercial algo que acontecia em Quase todas as grandes cidades do Brasil. Pirataria de qualidade. Essa prática acabou se difundindo ao longo dos anos e virou algo comum, onde muita gente comprava os CDs virgens e criava a sua própria versão, principalmente esses vendedores em questão, com uma qualidade bem meia-boca, digamos assim. Porém, Logo que os CDs piratas de Playstation 1 começaram a chegar no Brasil, as cópias não eram assim tão vagabundas. Vindas diretamente da China, muitas delas eram mídias prensadas, como se fosse um CD original. E não apenas queimadas e gravadas através de programas, como por exemplo o famoso Nero. Esse é para quem é pirateiro raiz né? Esses primeiros discos não eram verdes ou quase transparentes, como aqueles que começávamos a ver no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Essas mídias eram prateadas, assim como CDs de música originais. Sim, os de música, porque os originais de Playstation possuíam uma mídia completamente preta. Uma das mais bonitas mídias comercializadas até hoje. Coisa que servia apenas para um adereço visual, para dar uma cara moderna, sacou? Ou forma de diferenciá-lo dos discos falsos. Isso também encarecia o valor do produto, como se imaginava. Mas voltando para essas primeiras mídias, que possuíam um cuidado maior e até uma aparência mais caprichada. A maioria desses CDs também durava bastante e raramente travavam, a não ser naqueles casos que você usava e emprestava tanto a mídia que ela ficava toda arranhada e aí fazia todo aquele ritual de limpar com paninho lavar com sabão e até passar os produtos mais bizarros possíveis como pasta de dente sapólio e assim vai é meus amigos o pessoal inventava cada coisa para fazer os CDs pegarem milagrosamente isso quando não viravam o coitado do Playstation de cabeça para baixo acredite tinha gente até que pendurava o console era uma época difícil mas até que lembrar de toda essa barbaridade é divertido né quer dizer na época não era tanto mas hoje é você se lembra da players e ainda sobre mídia de qualidade, por mais estranho que pareça, existiam outros discos de Playstation que conseguiam até superar essas já mencionadas. Para você ter uma ideia, algumas empresas nessa época faziam um trabalho tão legal, mesmo que ilegal, desculpe o trocadilho tá? Em relação à produção de CDs de jogos, que eles chegaram a exportar as cópias para todo mundo. Essas empresas, digamos clandestinas, não só criavam mídias de alta qualidade, como a impressão das imagens, em cima dos discos, como confeccionavam as capas e até os encartes dos jogos? Sim, os encartes! Lá do CD original com todos os folhetos frente e verso lembrando e pegando pela memória duas marcas em especial se destacavam aí no brasil a mega idolatrada players e a também ótima dvs ambas apareciam como uma espécie de marca registrada do que se refere à qualidade de mídia e encarte já pensou fanboy de marca pirata e pois é tinha sim. aliás tem até hoje era simplesmente impressionante o trabalho que essa turma fazia muitos até acreditavam que aqueles discos eram originais no Portanto, quando você comparava os valores cobrados pelos discos originais, raríssimos e vendidos em pouquíssimas lojas, o preço caía simplesmente para menos da metade. Ah, eu já falei que os discos originais no Brasil eram extremamente escassos? É sério, tem muita gente que nunca viu um CD original de Playstation 1. Brincadeiras à parte, era mais fácil achar 100 reais no chão do que um CD original de Playstation 1 no Brasil. Até nas locadoras e playtimes era difícil de encontrar, claro isso se deve também porque o primeiro console da Sony nunca foi lançado oficialmente no Brasil devido primeiramente à pirataria pois a Sony já tinha conhecimento sobre esse nosso mercado informal e também em relação a uma disputa judicial pelos nomes PlayStation e PlayStation 2 isso porque essas marcas já estavam registradas por uma empresa brasileira sabe-se lá como lembrando que somente em 2009 é que a Sony lançou a linha do PlayStation 2 no Brasil e com o 3 saindo um ano depois, em agosto de 2010. Claro que estamos falando de maneira oficial, pois os grandes varejistas do Brasil sempre comercializaram esses videogames. Mesmo importados, eles davam um jeitinho e ofereciam até garantia do produto. O nosso jeitinho brasileiro de ser. Mas também não dá para condenar, né? Era por um bem comum. Os gringos também eram pirateiros? Mas e os principais mercados de games do mundo? Será que o pessoal por lá também comercializava e comprava todos esses joguinhos piratas? Afinal, se muitas dessas mídias vinham do oriente, essas pessoas deviam seguir as mesmas manias. De países emergentes e em desenvolvimento como o nosso, né? Bom, na verdade não. Quer dizer, em exemplos como a Índia e China, ocorriam sim muita pirataria. E sendo eles países enormes como o Brasil, a produção e o consumo deviam ser em tese Bem grandes, porém nem sequer se compara às vendas que o PlayStation obtinha nos mercados japoneses, norte-americanos e europeus. Foram quase 8 mil jogos publicados oficialmente nessas regiões, com cerca de 5 mil deles saindo apenas aqui no Japão. Então vocês realmente acham que, se a Sony não tivesse vendendo bem, iria continuar produzindo milhares de games ininterruptamente da maneira que foi? É óbvio que não, né? Tanto o console PlayStation quanto os seus jogos. Tiveram um número sólido e considerável de vendas, do início ao fim da sua vida, liderando com folga a chamada quinta geração de consoles, onde chegou a quase 103 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, com 40 milhões apenas da América do Norte. Enquanto, o segundo colocado, o Nintendo 64, em toda sua existência, vendeu apenas 32 milhões de unidades. Ah, fora as 8 milhões de cópias do Sega Saturn. E quando falamos dos jogos. Mesmo é que a coisa impressiona mais, pois quase 120 títulos do PlayStation 1 atingiram ou passaram a marca de um milhão de unidades vendidas, um número absolutamente gigantesco. Por mercado da época, por exemplo, jogos como Gran Turismo e Final Fantasy 7 ambos de 1997, passaram a marca de 10 milhões de unidades vendidas, bem como as franquias mais populares do PlayStation, explodiram com tudo só ver Final. Fantasy com 26 milhões e 390 mil cópias Tomb Raider com 25 milhões e 900 mil unidades Crash Bandicoot com 25 milhões 530 mil unidades Gran Turismo com 20 milhões e 220 mil unidades e Tekken com 16 milhões 620 unidades mas afinal a pirataria trouxe algo de bom percebe então que, além do nosso Brasil e tantos outros países que piratearam uma enorme quantidade de jogos como se não houvesse amanhã, o Playstation de certo modo nem sequer sentiu o baque a ponto de ignorar tudo isso aliás, a quem defenda a tese de que a pirataria foi uma das principais responsáveis por difundir o console, além dos jogos ou mesmo a marca Playstation nesses países que devido à desigualdade social as pessoas não podiam comprar produtos originais, isso de maneira Cotidiana, da mesma forma, sabemos o quanto prejudicial foi a comercialização desses produtos piratas e como isso pode afetar as empresas e, consequentemente, as pessoas e seus empregos. Tanto que esse costume perdurou durante anos nos videogames, passando pelo PlayStation 2 e Xbox 360, sendo o último grande expoente desses casos de pirataria em grande escala. Hoje dá para dizer que, devido às facilidades criadas, como os serviços de streaming, as lojas virtuais. Virtuais ou inovações benéficas como Game Pass, muita gente se conscientizou e a pirataria caiu vertiginosamente. Ainda que exista ali um número considerável que se encaixe nesse mercado informal, agora reduzido para perfis pessoais. Nem todo pirata é vilão. Contudo, mesmo tendo consciência social e noção mercadológica mais esclarecida, é difícil negar que casos como esse do Playstation 1 ajudaram a apresentar os games a milhares de pessoas, que hoje consomem e compram os jogos. Sendo vários desses títulos amados e idolatrados até hoje. Pensaram que isso também gerou empregos derivados. Como a imprensa de jogos eletrônicos aqui no Brasil. Se não, como os colonistas da época iam falar sobre jogos. Se os brasileiros não tinham acesso a eles. Por sinal, pouca gente lembra. Mas a revista Ação Games lançou aqui no Brasil. Algumas revistinhas em formatos menores. Que serviam como os manuais dos jogos de Playstation piratas. Ou seja, é claro que as pessoas que compravam aquilo, tinham em casa sua copiazinha alternativa, não é mesmo? Então sim, dá pra dizer que aquela época era mais inocente mesmo com toda a pirataria que era decorrente do nosso cenário, foi muito importante para que o mercado brasileiro como um todo, virasse o que é hoje hoje o Brasil é o 12 segundo país que mais fatura com games no mundo, e o principal da América Latina, tanto que a estimativa é que em 2021, chegue a 2 bilhões e 300 milhões de dólares, segundo dados da da New Zoo, empresa que analisa dados de games no mercado. Ou seja, pela visão da época, o pessoal que comprava os piratinhas não eram tão vilões como o Capitão Gancho ou Barba Negra. Estavam mais para Luffy e Jack Sparrow, se é que vocês me entendem. Eu tenho aqui na minha mão dois PlayStation. Esse aqui é o normal, não é a primeira versão ainda. A primeira versão tinha uma caixinha diferente. E eu tenho aqui também a versão Dual Shock. Eu vou aqui abrir para mostrar para vocês. Primeiro, essa versão aqui. A primeira versão que ele teve, mas não é a primeira caixa. Aqui dentro dela, o controle ainda está no saquinho. Olha só. Deixa eu tirar aqui. E o controle. O cabo ainda também está no saquinho. Só o cabo de energia aqui não. Tem aqui tipo um bercinho, né? Todos... Os papéis do Playstation. Pena que não veio o CD demo para mostrar para vocês. E aqui está o aparelho. Olha só, ainda está com aquele aquele papel, aquele plástico, sei lá, que envolvia. Além do berço de isopor. E está aqui o Playstation, modelo número 1 aqui. Que legal, fat. Esse primeiro modelo, vocês veem, ainda tinha aquelas... Saídas a ver, né? Agora vamos para o modelo Dual Shock. Esse aqui já não tem mais os saquinhos. Aí vem o controle Dual Shock aqui, ó, bem surrado. E tem um controle da Roly aqui também. Esse controle não é oficial. O jeito não é o certo de colocar os controles assim. Cabo de energia também. Abrindo o bercinho dele aqui. Vamos ver como que se encontra o aparelho. Também veio com todos os manuais, o berço, bem sujinho, bem sujinho. Mas você vê que aqui atrás já não tem mais aquelas saídas AV, esse modelo mais novinho. O cara usava Game Shark, porque tá faltando aqui a tampinha. Como eu falei no início do vídeo, eu nunca tinha visto um CD original de Playstation. Isso na época, né? Depois de algum tempo que começou a aparecer com uma certa facilidade. E aqui no Japão que eu vejo de monte. Mas realmente com o Playstation a coisa mudou na minha vida gamer. Eu realmente tinha jogos para poder jogar. E que eram meus. E isso claro foi em razão da pirataria. Isso é inegável. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários.